Já disse aqui no canal que não considero a tarefa de Kamaru Usman no próximo sábado das mais fáceis. Afinal, o pesadelo nigeriano, agora mais velho, estará em solo inimigo e terá que superar o maior trauma da carreira contra adversário mais jovem e maior. Adicionem aí que a confiança do Leon Edwards campeão não tem nada a ver com a confiança do Leon Edwards desafiante em agosto de 2022. Hoje o inglês está falando abertamente em acabar com a carreira do ex-campeão, aposentá-lo no UFC 286, quando no passado eu tinha um, um discurso humilde, modesto. Só que a massa simplesmente não concorda comigo. Lá naquela casa de apostas que começa com S e termina com E, as odds não param de aumentar. Nesse momento, o atual campeão está pagando R$ 3,05 para cada um apostado em caso de vitória, enquanto o Usman paga 1,42. É um favoritismo esmagador. Ah, se quiser aproveitar as odds de momento, não esquece de se cadastrar com o código promocional sexto round, tudo junto, em letra minúscula. A gente vai ter uma promoção para o UFC 286 que dobra as suas odds. Você receberá o dobro do que receberia normalmente, então fica ligado, se cadastra com o nosso código e também segue lá o um Instagram do Sexto Round, porque é lá que eu falo livremente sobre esse nosso patrocinador Continuando, na segunda eu fui gravar o podcast e fiquei bem surpreso ao constatar que pelo menos 90% dos membros do canal apostavam que o Usman ia sapecar, não só ganhar, ganhar fácil A lógica é simples, o nigeriano foi de fato superior durante a maior parte da primeira luta e Edward já não tinha mais condição de parar aquele jogo de imposição física, de queda, estava exausto. O pessoal então está achando que o chute salvador dessa vez não aparece, e o Usman termina o trabalho sem dar sopa ao azar É um argumento esportivo pra lá de racional A própria sequência de vitórias do Edwards até a disputa do cinturão Não foi incrível, foi só extensa Pensa só, ele passou numa decisão dividida pelo Gunnar Nelson E depois bateu dois caras que fizeram carreira na divisão de baixo Rafael dos Anjos e Nate Diaz Detalhe, contra Diaz vocês lembram Edwards foi salvo pelo gongo e pela falta de senso de urgência do americano porque ele estava semi-nocauteado ali no final do quinto round. Comparar esse corpo de trabalho com tudo que o Camaro Usman fez, comparar com o nível de enfrentamento, realmente fica difícil. Ainda assim, vocês viram, lembram daquele chute alto? Se sim, acham que o Usman não vai mudar nem 3, 5% depois daquilo? Também não acham que o Edwards vai estar tá mais confiante, menos aquado, lutando em casa um ano depois? Para mim, o favoritismo de 3 para 1 é exatamente exagerado, porque não vejo sendo a mesma luta. Não são exatamente as mesmas pessoas. Mas também acho que pesquei um outro pequeno fator que tem contribuído para essa situação, e ele se chama carisma. Como diria meu amigo André Azevedo, o Edwards é um daqueles cujo carisma se assemelha ao de uma porta giratória do Banco do do Brasil. Se você espera que algum conteúdo saia dele para injetar emoção, adrenalina no fã, esquece. Como vocês sabem, a luta é vendida pela expectativa e não pelo nocaute entregue. Beleza, o chute no FC 278 foi de fato histórico, mas antes disso, o Edwards entregue um nocaute em nove anos. Então não há um padrão, não se trata de um nocauteador. E se não há qualquer carisma fora do octógono, dentro também não tem muito. Eu me entendo errado, o Edwards é um cracaço, grande lutador mas é estratégico, temperado, comedido. Boa parte das últimas vitórias, inclusive, foram botando para baixo e travando a luta. Aí entra um detalhe curioso, porque a gente tende a achar que quando há dinheiro envolvido, as pessoas são muito mais racionais e equilibradas. No caso das apostas, isso nem sempre é verdade. Há sempre alguma porcentagem, nem que seja pequena e subconsciente, de predileção, pensamento desejoso. O que você quer que aconteça? E, meus amigos, a verdade nua e crua é que tirando um pequeno grupo de pessoas com o sobrenome Edward e companheiros de treino da Team Renegade, não tem ninguém torcendo pro cara. Nem o fã inglês direito, porque ele nasceu em Kingston, na Jamaica, e ostenta muito mais a bandeira do pai do Bob Marley do que o da residência atual. Já o Usman era o número um peso por peso, lutador dominante. Estávamos acostumados com o cara que começava a nocautear, nos entregou batalhas épicas com o Kobe Covington e rumava para se firmar como um dos maiores da história. A discussão era se ele já tinha superado o Jorge Saint pierre na categoria e quando ele ia se aventurar na de cima, com 84 quilos. Toda essa resenha volta em caso de vitória do Usman. De alguma forma, a gente enxerga o Usman como um lutador maior, mais condizente e adequado para o reinado. E projetamos isso nos palpites. Só que as nossas projeções não entram no octógono. A Valentina Tchavchenko acabou de perder para Alexa Grasso. Matt Serra nocauteou o Jorge Sampier. O Renan Barão era o número um peso por peso quando perdeu para um desconhecido de Lachor. Só porque o Edwards não gera emoção, não mexe com os nossos instintos, não quer dizer absolutamente que ele não pode vencer um já traumatizado Camaro Usman na Inglaterra. E já aviso que se perder o Dana não vai ter motivação nenhuma para fazer a quarta luta entre eles, porque o cara é impopular, não vende, não tem demanda. Se vencer, acho que vai entrar naquele modo ao Jamal Sterling de campeão eternamente subestimado. Não porque não é um grande lutador, mas porque o pessoal não quer muito ele ali. Faz esse exercício, Edwards vs. Hakmonov, Edwards versus Durinho, Edwards vs. Covington, Edwards versus Hansat Kimaevi, em quem você apostaria? Todos esses casamentos são ruins para o inglês ou tem aí um fundinho de gosto pessoal? Carisma é um negócio engraçado, Hansat Kimaevi tem três vezes menos lutas no UFC e seis vezes mais seguidores nas redes sociais. Não é tempo de exposição, é algo inato. Mas as coisas são como elas são e, por um motivo ou outro, Edward chega bastante subestimado para a luta que pode coroá-lo de uma vez por todas. Eu acho um pouco estranho, mas sábado a gente vai ver se o pessoal das apostas foi razão ou subconsciente. E claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham no final das contas? O Leon Edwards é essa zebra toda? Foi só um escorregão do Camaro Usman? Ou não, a situação é outra, o cara nocauteou, tá lutando em casa. O que você acha sobre esse casamento e em quem você casaria uma grana? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha, deixa aquele like que ajuda muito a gente ser recomendado na aba lateral aqui do YouTube. E não percam a resenha de ontem, que eu falei sobre a luta co-principal desse mesmo UFC 286, né? Justin Gate versus Rafael Fiziev, e como o Justin Gate pode estar tá rolando os dados com a carreira, porque não quer fazer o feijão com arroz. Eu peço, por favor, Justin Gate, seja inteligente. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.